O Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, estamos aqui iniciando o nosso segundo trimestre desse ano 2022. Estamos muito felizes, graças a Deus, por essa oportunidade que Deus nos concede. Hoje nós vamos iniciar Apocalipse. Olha que matéria, que lição maravilhosa que esse trimestre vamos Estudar. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está aí já participando, talvez a primeira vez, lê convido a você se inscrever no nosso canal. Essas lições são fantásticas, maravilhosas. Vamos estudar um pouquinho né, do Apocalipse. Tá? Nós temos aqui temas assim, maravilhosos na lição 1. Um, nós vamos ver Apocalipse, o livro da revelação lição 2, nós vamos ver Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, depois vamos falar de Cristo, a mensagem de Cristo para a igreja, depois vamos falar da, do arrebatamento, depois da grande tribulação, vamos falar do grande trono branco, nós também vamos falar sobre o anticristo, é, vamos falar sobre o julgamento vindouro, a grande tribulação, o grande rei milênio, Juízo final, novos céus e nova terra. Olha, são lições fantásticas que você é, vai se permitir, eu creio, né, participar dessas aulas. Tá? Então, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho aí, liga o sininho, clica nele, para você receber as notificações todas as vezes que for lançado uma matéria nova. Para você que está aí a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados, passando algumas, alguns esclarecimentos dentro do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Sou professor do Bacharel curso médio. Damos treinamentos para liderança, também damos treinamentos para professores da Escola Bíblica Dominical, seja presencial, seja online. Estamos aí para servir os amados. Amém? Então, vamos aqui, lição número um, Apocalipse, o livro da revelação. Ah, sim, também convido você a deixar seu like, sua curtida, compartilhar, abençoar vidas. Bom, texto áudio diz, Apocalipse 1 e 1, Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo o se enviou e as notificou a João seu servo. A verdade aplicada disso, o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento em que vivemos. Nós estamos vivendo uma realidade assim interessante, né? Porque as pestes têm se multiplicado, né? A guerra está aí, a fome está bem presente, né? Vamos pensar, né? Como que é interessante e fundamental estudar o Apocalipse nesse contexto que estamos vivendo. Nós temos três objetivos: a tá? primeiro, despertar o interesse pelo estudo bíblico; segundo, apresentar uma visão panorâmica do livro; terceiro, destacar a necessidade de santidade e perseverança. As referências, está aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 4. Por favor, você lê aí em casa tranquilamente. Hoje já vou aqui para nossa introdução, tá? Nessa lição, estudaremos de forma panorâmica o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade e perseverança na palavra de Deus. Então, hoje é uma introdução geral, tá? Do livro do Apocalipse, uma visão panorâmica a isso, tá? A visão do povo. Por que estudar Apocalipse? Nós temos três subpontos: preservação contra as seitas e heresias, um chamado à santificação e uma exortação à evangelização. É impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro do Apocalipse. É verdade, né, é, meu chamado? Veja, guerras estão acontecendo, nós estamos vivenciando nações hoje, né? de nada se entrar em guerra, tá? A, a necessidade das de novos remédios diante das pandemias que temos vivenciado, né? as né? as coisas têm subido de preços absurdamente seja por fatores externos no Brasil, seja por fatores internos, né? a chuva, né? deu uma chuva muito forte, então a verdura está muito cara e começou a, a encarecer. Tá? Então, quando nós entendemos o Apocalipse, numa uma visão assim mais clara do Apocalipse, nós vamos perceber que isso são prenúncios tá? de algo que Deus nos revelou, da sua palavra. Uma prevenção contra os heresias. Então, por que estudar Apocalipse? Porque uma prevenção contra os seis heresias. As seitas, em sua maioria, tá? trazem em si, em seu bojo, ensinos sobre a volta de Cristo. Tá? Ou seja, dentro dos seus ensinos que essas seitas colocam, misturam com a volta de Cristo, porque é algo que chama a atenção. E se eu não souber Tá? O que de fato diz a palavra de Deus dentro dos nossos princípios, tá? é, dentro da nossa revista, dentro da Betel, né? dentro dos, dos princípios das Assembleias de Deus, tá? o que nós acreditamos né, como pentecostais, tá? nós podemos, se a gente não tem esse discernimento, podemos cair no laço das seitas heréticas. Aprender sobre a doutrina das últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Então, eu vou me prevenir para não me deixar contaminar com esses falsos pensamentos heréticos, sabendo, conhecendo a Bíblia, tá? Uh, mas pontualmente dentro do nosso sistema de interpretação tá? pentecostal, nós vamos ter mais uma prevenção. Segundo, o um chamado da santificação. Ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram e as que estão se cumprindo, temos uma eloquente e urgente chamada a uma vida é, em comunhão estreita né, com Deus, o que gera a santificação. Tá? Então, quando eu percebo que está tendo guerras, rumores de guerras, está tendo fomes, pestes, isso de uma forma assim, mais sequente, Tá? porque quando Jesus disse que será esse princípio de dores, fala o princípio de dores de parto. Né? Ou seja, a sequência das dores no final, quando vai nascer o bebê, são mais é, rápidas, tá? a frequência aumenta. Então, antes havia guerra, havia, mas de vez em quando, agora está ficando normal. Havia doenças, havia, mas as doenças agora estão se multiplicando. Ah, tinha um Covid, aí muda a forma, e muda outra forma, e aparece gripe e outras coisas a mais, tá? Você está frequente. Isso mostra que que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, a qualquer hora ele pode vir, isso me chama a quê? A ter mais comunhão com ele e, assim, procurar a santificação. Uma exortação à é evangelização. Quando vemos tudo isso, que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Então, Jesus nos disse para ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, a razão de existência da igreja é alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus, tá? É, Jesus pode voltar qualquer hora, tá? não, não depende, agora ó, abrindo um aparente aqui, meus amados, tá? É, cuidado com você pegar o texto quando diz assim, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então verão o fim, cuidado com você pegar esse texto e achar que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado a todo mundo, esse texto não está dizendo isso, tá? Esse texto se refere ao período da grande tribulação, Até mais pra frente nós vamos ver isso, Tá? E na grande tribulação vai ter uma pregação do reino de Deus, da instauração do reino do Cristo aqui que vai ser logo no milênio. Tá? Então esse texto, que o é, este evangelho do reino será pregado a todas as nações virá o fim, não se refere ao arrebatamento da igreja. Tá? Jesus pode voltar agora. Tá? Nada impede. Falta muita gente ser evangelizada, mas Jesus pode voltar agora. Tá? Deus vai cobrar da igreja se cumpriu ou não o seu papel. Aspectos importantes do livro. O número 7 no Apocalipse: a soberania e o plano divino, perigos ao lidar com o Apocalipse. No Apocalipse, nos deparamos uma tríplice bem-aventurança. Né? É muito bonito isso. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e a. Guardam, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, temos três pontos. tá? Se você procurar no, no léxico, strong, tá isso eu coloquei aqui embaixo, tá? você vai perceber algo fantástico. Porque quando diz bem-aventurado aquele que lê, tá? no texto diz assim, lerem-vos alta, né? para você compreender e reconhecer Tá? O que está escrito de fato? Né? Isso eu achei muito interessante, porque é, quando você conhece uma pessoa, mesmo que seja de longe, você olha e você faz a leitura daquela pessoa. Você lê aquela pessoa e reconhece aquela pessoa. Então, o texto está dizendo assim, bem-aventurados aqueles que leem, ou seja, presta atenção, observa, Tá? de tal forma que reconhece tá? o texto com facilidade, compreende. Tá? E os que ouvem as palavras, ouvir, tá? no grego, também é compreender. Não é só ouvir com os ouvidos, mas você pegar aqui com o coração. Tá? Compreender a palavra, não ouvir com as orelhas somente. E guarda nas coisas. O que guardar? Se você vê no dicionário Strong, tá, você vai ver que é obedecer. Tá? Então, Deus está dizendo: felizes são aqueles que observam, leem a minha palavra, meditam nela a ponto de reconhecer a minha vontade. Então, compreendem isso que está escrito e, por isso, obedecem. Isso lhes leva a obedecer. Tá? É a mesma coisa que Deus disse para Josué: medita na minha palavra de dia e noite, porque fazendo assim, ou seja, meditando, lendo a palavra, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a leia. Medita nela de dia e noite. Né? Segura aí, segura. Né? Pensa, tá? compreenda, medita nela. Tá? Então farás. Né? Então prosperarás. Tá? Veja. Então, são as três coisas, tá? Você ler, meditar, até compreender, e isso vai te ajudar a você obedecer. E aí está bem a aventurança. O número 7 aparece muito no livro do Apocalipse, são sete cartas, sete igrejas, e etc. Vários sete. Agora, o que significa sete? Se você vê nos textos que eu coloquei aí, Proverbs 26, versículo 16, 25, Salmo 119, 164 e Levíticos 26, 24, tá? Você vai perceber que o número 7 significa, ou 7, ou 70, se usa dentro do hebraísmo, tá? isso se chama hebraísmo, dentro da cultura hebraica, tá? Se usa para expressar um número grande e completo, ainda que indeterminado, tá? Por exemplo, né, é perdoar 70 vezes 7. Né? Ou seja, é de uma forma indeterminada. Tá? Você vai perdoar até, até que você perca no número. Tá? Então, é indeterminado. Né? Então, o número, tá? você vai ver que o número 7 significa nada mais do que o um número grande completo, tá? ainda que indeterminado. Tá, isso está extraído do livro né, de hermenêutica de Lund, ok? Ok, né? o A soberania e o plano divino. Deus é soberano e significa que Ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu salvador e senhor. Então, se você aceita Jesus como teu senhor e salvador, você tem à tua disposição o plano divino. Como assim? Né? Se nós temos acesso a esse Deus santo e soberano, tá? eu posso consultar a ele e assim ter acesso a essas informações que me ajudam tá? a viver dentro do seu plano. Perigos ao lidar com o Apocalipse. Olha, existe um perigo se eu leio um texto do Apocalipse de forma isolada. Então, é necessário fazer uma Conexão com outros livros e passagens bíblicas, tá? Nós estamos estudando na nossa revista o livro especificamente Apocalipse, tá? Mas para ficar uma interpretação mais clara, eu vou ter que consultar de Gênesis até Apocalipse todos os livros, tá? A questão escatológica começa lá em Gênesis, tá? A escatologia começa em Gênesis e perpassa por todos os livros até o Apocalipse. Outra questão para a gente ter cuidado é achar que já se sabe de tudo. Né? Então, é essencial a humildade em reconhecer que não sabemos de tudo. Ah, não, isso eu já sei, isso aí é tranquilo. É bom a humildade, tá? porque quando você é humilde, você abre a tua mente. Que tal duvidar das tuas verdades se você começar a pensar, será? Tá? Pensa. Pensa vai te ajudar a compreender melhor. Uma visão panorâmica do livro, o local da revelação apocalíptica, sua mensagem abrangente e o tema central do Apocalipse. Uma análise panorâmica do Apocalipse se faz necessária para se entender o livro e suas peculiaridades. Então, você vê em Apocalipse 1 e 1, dizendo, revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação vai gerar o nome do livro, que no grego é apocalipsis, tá? é literalmente assim. Tá? Você vê, talvez, você, diz, ah, mas tem um U, né? eu vou ler apocalipsis. Não, tá? a leitura correta dentro do grego, você vai ler isso aqui como se fosse um I mesmo. Tá? Então, é apocalipsis mesmo, tá? literalmente. Então, significa desvendar ou mostrar o que está oculto. O local da Revelação é a ilha de Pátimos, tá? Esse nome dessa ilha significa mortal, porque era um local tá? onde muitos prisioneiros eram levados e, por ser uma ilha, não tinha como fugir. Então, é uma ilha prisão, tá? onde tem muitas minas. Né? Então, o local, o contexto onde se escreve o Apocalipse, tá, é um local muito inóspito e isolado. Tá? Então João vai escrever a sua o Apocalipse tá? não é num lugar num escritório sentado numa cadeira fofinha não tá? é um lugar inóspito isolado o exílio, de, o exílio de João ocorre perto do final do ano 96 depois de Cristo momentos finais do reinado de Domiciano, tá? porque ele declara culto ao imperador né? e João não se inclina tá? então vai ser colocado lá na ilha de Pátios. Sua mensagem é abrangente. Em Apocalipse, expulsou uma mensagem abrangente e de alcance total e pleno. Ou seja, a mensagem é para todos. É para Israel como nação, para os gentios e para a Igreja de Cristo. Então, é uma mensagem bem abrangente. Veja, para Israel, mostra que vai vir dor e sofrimento. Tá, isso é... Claramente mostra que vai ter grandes momentos de dores para Israel. Para os gentios, tá, mostra que Deus vai chamar a juízo a humanidade. Tá, está chegando o um momento que a ira de, do cordeiro vai ser derramada sobre a humanidade. Então Deus mostra claramente isso. E para a igreja, o Apocalipse é um bálsamo. Tá, a vitória nos pertence, irmãos. O Apocalipse da igreja é lindo, é fantástico. É motivador. Eu digo que Apocalipse é um livro motivacional fantástico. Por isso que logo no início dos slides eu coloquei um homem e uma mulher assim como vencedores, vitoriosos. Porque Apocalipse já nos mostra o final, tá? De toda a história da humanidade. Por mais que a Igreja passe por momentos desafiadores nós somos vencedores, tá? O resultado já está escrito, a igreja vence. Então, meu amado, leia com carinho Apocalipse, porque ali está dizendo que você é vencedor. O tema central é Apocalipse 1, versículos 7 e 8 onde ele nos mostra Jesus como tema central. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram. E todas as tribos de Israel se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Veja, eu sou o alfa, o ômega, princípio e o fim. O que, que está dizendo? Jesus, tá? ele tem o um controle já. Desde o início, ele já deu o fim. Tá? E nós vamos ver que a Bíblia toda, tá? a partir de Gênesis né? 3.15, é uma revelação do plano da ação de Jesus tá? para restaurar né? o universo ao Senhor. Tá? No final de tudo, Jesus Cristo entrega ao Pai tudo que isso que conquistou. Amém? Meus amados, Deus nos abençoe. Nós despertamos o interesse pelo estudo bíblico, apresentamos uma visão panorâmica do livro e destacamos a necessidade de santidade e perseverança. Deus vos abençoe e eu decido que tenha uma boa escola bíblica dominical. Eu deixo aí embaixo o meu telefone, se você quiser os slides, tá? é só você mandar uma mensagem e dizer eu quero tá, para você ser receber esses slides, tá? E usar no teu ebd ou no teu celular, eu uso no meu celular, quando estudando na escola bíblica, e me funciona como um direcionador, né? é para facilitar, é para enriquecer, essa necessidade ser é mais para enriquecer o, o teu conteúdo na hora de você dar aula. Amém? Deus vos abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus para vocês.